Bora pra análise sem spoilers do filme A Medium. E esse é um novo filme da Paris Filmes que estreia agora dia 19 de maio nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscrevam também em todas as nossas redes sociais. A gente botou aqui na descrição desse vídeo todos os links e bora dar um like e... nesse vídeo e se quiser se tornar membro aqui do canal. Bom, esse é o novo filme do diretor Banjong joon que é o mesmo diretor do Espíritos Amor Morte está ao seu lado e Espíritos dois você nunca está sozinho. Que são assim, olha entre os nossos filmes de terror favoritos estão esses dois e assim eles têm cenas assim, inesquecíveis e muito chocantes. Bom, e nesse filme Aqui a gente acompanha uma equipe de filmagem Que tá filmando ali um documentário Eles viajam pro Nordeste da Tailândia para conhecer um pouco da história da Nin Que é uma médium que vive ali na região E essa médium, ela diz que ela é possuída pela deusa Bayan E é uma deusa que ajuda ela a curar as doenças espirituais De todo mundo ali daquela região É, a história que a gente sabe é que essa deusa aí, Bayan Ela vem possuindo as pessoas ali da família da Nin Há várias gerações já, né? E aí agora a sobrinha da Nin, que é a Mink Ela começa a ter uns comportamentos estranhos Umas reações no corpo ali, meio anormais, assim E aí todo mundo começa a entender, então Que essa deusa Bayan tá querendo possuir A que pra que ela seja a nova Médium ali da região. É, a pergunta que a gente Começa a se fazer ali em algum momento no filme É, será que essa entidade, essa deusa Bayan Será que ela realmente é ela que tá querendo possuir o corpo dessa garota? E esse aqui é um pseudo documentário, isso quer dizer assim, que ele tem um formato de documentário, mas tudo aquilo que se trata ali dentro dele é tudo fictício. Aliás, o primeiro comentário que a gente pode fazer aqui é que esse formato de documentário escolhido para fazer esse filme aqui é com uma pegada já mais antiga de documentário mais antigo, porque se a gente for ver os documentários atuais, já tem uma câmera moderna, com estabilização boa, uma boa qualidade de imagem, e aqui a gente tem uma técnica que talvez já seja um pouco ultrapassada, é, fazia mais sentido na época ali do filme A Bruxa de Blair, esse tipo de câmera que chacoalha, chacoalha, chacoalha, mas assim, em 2020 2, essa é uma técnica que já ficou um pouquinho pra trás, que acaba sendo até um pouco desconfortável de assistir o um filme. É, outra técnica que o diretor usa muito aqui, que é uma técnica até já bem manjada pra esse tipo de filme, assim, que tem uma pegada de documentário, é os personagens em algum momento chave dizerem ali desliga a câmera, agora não, não me filma, desliga. O tempo inteiro eles fazem isso, né? Eu odeio isso, eu odeio quando ficam dizendo assim, ai, ah, desliga essa câmera, sério, eu não suporto isso. Mas tirando essa parte, a parte toda da história da médium é bem fascinante. Tudo aquilo que eles conhecem e que que eles estão fazendo ali de rituais e principalmente aquilo que eles desconhecem é muito legal aqui nesse filme. É, a gente vê desde as primeiras manifestações da entidade ali, elas são manifestações bem instigantes, a gente começa a ficar preso e começa a entrar um pouco na ambientação daquele clima ali sinistro do filme. Inclusive, esse aqui é um filme que aborda várias, assim, diversas crenças religiosas, a gente tem desde cristianismo, a gente tem aqui o espiritismo, o voodoo, então essa parte também é rica cultural. É, eu acho que o filme até faz bem isso de nos ambientar aos poucos na cultura daquela região, a gente vai tendo alguns elementos culturais aos poucos aí, o filme vai explicando alguns elementos, alguns costumes e crenças daquela população. Então a gente vai se ambientando bem aos pouquinhos, eu acho que o filme trabalha muito bem isso, né? É bem isso, assim, o filme ele vai começando aos poucos, ele tem um ritmo assim um pouquinho mais lento Então ele vai mostrando assim desde, assim, as heranças culturais que acontecem ali e a relação entre os personagens em si e aí começam pinceladas de terror até que fique mais frequente essas pinceladas é interessante a gente comentar que é até um pouco da pegada desse diretor né ele é um filme de terror que não é baseado em jump scares ele é baseado mais nas manifestações da entidade e a gente fica o tempo inteiro quando a gente está assistindo o um filme pensando o que que aquilo pode dar né no que que aquilo pode resultar e eu acho que é nessa atenção que o diretor trabalha bastante né? é bem isso assim o estilo desse diretor ele é diferente dos filmes que a gente está acostumado ali dos Estados Unidos com muitas e muito terror, e muita coisa. Aqui o ritmo é bem lento, então foi o que a gente comentou, ele vai crescendo a tensão, vai crescendo a tensão, a gente vai ficando com um terror do que pode acontecer, e aí sim, quando vai fechando o filme, ele traz assim uma explosão de terror. Eu vou até comentar aqui que essa explosão de terror que a gente tem, eu curti mais a jornada da tensão de realmente me preparar pra ficar pensando o que que realmente vai acontecer do que o que realmente acontece no terceiro ato, eu não vou comentar aqui porque seria spoiler, mas esse terceiro ato ele fica um pouco mais explícito, e eu acho que ele tira um pouco da atenção que ele foi construindo ao longo do filme, pelo menos a, a minha opinião. E além disso, eu fiquei com a impressão de que a premissa do filme é mais interessante do que a execução em si. É, agora uma coisa que eu gostei bastante foi da ambientação ali, daquele clima de misticismo numa aldeia ali no interior da Tailândia. Eu gostei bastante disso no filme. E aqueles ímpetos de violência que a gente tinha no meio do filme ali. Assim, eu achei essa parte excelente porque a gente não sabia o que esperar de, de alguns personagens. Agora, um aspecto que a Gabi comentou bastante aqui, que acaba Prejudicando um pouco a experiência É a técnica utilizada De a câmera chacoalhar o tempo inteiro Realmente dando aquele aspecto De tá acontecendo alguma coisa E é um documentário Dá um aspecto um pouco amador E prejudica um pouco a experiência De quem tá assistindo E outra coisa que eu não curti É que os personagens ficavam O tempo inteiro Chamando o nome da mink É Mink pra cá, para pra o tempo inteiro Gritando o nome dela e isso me cansou bastante Se a gente colocasse um contador de palavras Ia explodir de tanto que gritaram o nome dela É, e o ato final também que acabou Ficando um pouco monótono de tão explícito Que ele foi e acabou realmente Enfraquecendo um pouco a tensão construída ao longo do filme Ainda assim é um filme que a gente vai lembrar Provavelmente por muito tempo Porque ele tem elementos bem únicos nele é, Mesmo não sendo tão bom quanto os filmes Anteriores do diretor como Espíritos 1 e 2 né? Então a nossa nota pro